CAPÍTULO XIII CHEGANDO AO CENTRO ESPÍRITA No dia imediato, Valério trazia certa expectativa e alegria em comuns. O discurso de Casimira impressionara-o. Apesar da gravidade da sua conduta e da condição séria do seu caráter, ansiava pela visita. Na hora aprazada, Compareceu o endereço que lhe fora fornecido, e lá estava sua colaboradora, discreta e sorridente. A construção do centro espírita impressionava pela simplicidade. Não havia ostentação. Notava-se a arquitetura planejada, e tudo parecia elaborado para favorecer o acolhimento e aprendizado. A estrutura assemelhava-se ora a um educandário, ora a um hospital. Valério radiografava cada centímetro, observava em minúcias os trabalhadores, identificados apenas por discreto crachá com nome e função, mas sobretudo por respeitável e afetuoso sorriso. Não havia abraços acalorados, o que não representava ausência de fraternidade, e sim respeito à individualidade. Os cumprimentos eram livres da euforia desportiva, e os gracejos eram dos mais delicados e polidos. Valério entendeu logo que aquela congregação procurava estimular a naturalidade e a disciplina no trato das questões espirituais. Espantou-se porque os tarefeiros do centro não usavam uniformes, falavam em tom de voz modulado à descrição, as vestimentas eram sóbrias, sem os rigores dos puritanos as mulheres não desfilavam ostentando sapatos barulhentos e roupas de grife. Os homens, do mesmo modo, ocupavam-se com a circunspecção. Vários se dedicavam à leitura silenciosa e reflexiva, enquanto esperavam pelo atendimento. Muitos, porém, colaborando nas atividades de recepção e acolhimento dos que chegavam. Parecia em tudo haver uma preocupação com o outro, um cuidado. A atitude de todos revelava um ambiente no qual o sagrado era espontaneamente respeitado por meio do entendimento de que o centro espírita é uma escola para o espírito e um hospital para a alma. Atmosfera em que exércitos invisíveis laboram, promovendo o bem e estimulando a paz. O visitante o obrigou a encontrar um caixa para pagamentos, uma tesouraria para recolher o dízimo ou o recebimento pelas benesses alcançadas. Mas nada encontrou. Imaginando que a cobrança viria no fim, aguardou os acontecimentos. Havia, logo na entrada do centro, uma comissão de simpáticos recepcionistas. A auxiliar apresentou o patrão, no respeito da simplicidade, e solicitou fosse ele encaminhado ao trabalho de entrevista, e esclarecimento. Na sequência, despediu-se dirigindo-se às suas atividades. Feita a recepção, Valério fora convidado a guardar em respeitável biblioteca. Esperar naquela casa espírita representa aprender. Uma discreta ficha com o seu nome e a indicação de que era iniciante em espiritismo fora lhe entregue. Ao apresentá-la ao recepcionista da biblioteca, fora conduzido a longo balcão em que a voluntária, ao identificar pela ficha o iniciante, ofereceu-lhe literatura adequada. Conduzido para ambiente organizado e acolhedor, o recém-chegado lia enquanto aguardava. Dez minutos depois, seu nome soou discreto e um voluntário indicou-lhe o caminho. Em ambiente coletivo, no qual as portas não se cerravam, espíritas conscientes, estudiosos, esforçados na arte de compreender a dor do outro e, sobretudo, aptos ao esclarecimento seguro em Jesus e Kardec, dialogavam com naturalidade com os que chegavam pela primeira vez ou os que buscavam conversa fraterna, objetivando a vida correta e a orientação espírita. — Seja bem-vindo, Sr. Valério. Ele ficou assustado, imaginando que ela havia adivinhado o nome dele. A colaboradora, identificando-lhe o espanto, tratou logo de informar, evitando qualquer sentido sobrenatural. — Recebi com antecedência a sua ficha e sei que esta é a primeira vez que está em nossa casa. Em que podemos ajudar? Como o centro era bem organizado, a equipe do acolhimento fraterno que periodicamente se reunia para planejamento e capacitação, já sabia pelo cronograma qual o capítulo de o Evangelho segundo o Espiritismo seria explanado naquela noite. Estudaram em conjunto na reunião preparatória, antes do início das atividades, e procuravam explorar seu conteúdo aplicando-lhe, delicada e de maneira pertinente, durante cada conversa. A acolhida fora tão respeitosamente afetuosa que despertou um encanto em Valério. Narrou, assim, o seu drama, receber as mais nobres orientações, e impressionou-se com a última frase da colaboradora, transformada em fraternidade. Frequentemente são as lutas mais tormentosas da vida que nos conduzem a Deus. Confiança. Ele recebeu orientações sobre o passe, seu mecanismo e efeitos. Fora convidado para, antes, assistir às preleções evangélicas. O preletor, tarefeiro espírita responsável pela explicação do Evangelho, era bem preparado e praticamente dispensava amparo espiritual. Estudioso, valorizava o momento sagrado de explicar a boa nova de Jesus aos interessados ou sofredores. E porque sua responsabilidade compactuava com a dos bons espíritos, não se preocupava em fazer palestra com arroubos de oratória. Aquele era o momento de explanar, usar a lógica e a razão para salvar vidas que se debatiam no mar de lutas. Essa postura e a pureza do seu propósito mantinham-no em perfeita sintonia com os responsáveis espirituais daquela tarefa, que já o conheciam, respeitavam, apoiavam e, por estarem ligados pela excelência do trabalho, conferiam-lhe a responsabilidade do momento, permitindo-se outras atividades, deixando-o aos cuidados apenas do seu anjo da guarda ou espírito protetor, que externava alegria e satisfação por saber que seu tutelado, pela dignidade e esforço, merecia aquela deferência dos bons espíritos. Quem visse o nosso irmão com os olhos do corpo, nele não identificaria nada além de um homem dedicado, cuja palavra esclarecia com afeto e respeito. Para o início da atividade, observava-se a mesa formada por três colaboradores discretíssimos. Um deles levantou-se, fez breve e respeitosa saudação, leu pequena, porém poderosa mensagem espiritual objetivando preparar as mentes dos participantes. Fez prece singela e ao mesmo tempo afetuosa, ligando-se de imediato à nossa esfera, conduzindo os pensamentos dos presentes, permitindo à espiritualidade agir com mais eficácia. Quem pudesse observar, veria nesse momento uma vasta equipe de benfeitores espirituais muito bem preparada, acolhendo, ali mesmo durante a preleção, os espíritos sofredores e obsessores que acompanham os encarnados. Veria ainda os parentes mortos, bondosos e equilibrados, autorizados pela organização espiritual da casa, ao lado dos seus queridos ouvindo a preleção e inspirando-lhes interesse pelo tema e ânimo para viverem as instruções. Além de centenas de outros espíritos enfermos ou combalidos, em tratamento de reequilíbrio, Assistindo à exposição. O assunto abordado foi o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Itens 1 a 6. A explicação fora muito apropriada. Apresentou a tese espírita para a justiça das aflições. Esclareceu que as causas atuais de nossas dores podem se dar por problemas criados numa mesma existência, sem que nada tenha com o passado. Muitos males são produzidos por nós mesmos, numa mesma encarnação, por incúria, leviandade, imprevidência, mal proceder, vaidade, falta de cuidado com o corpo, orgulho. Demonstrou, a partir da imortalidade da alma, que os sofredores de hoje podem estar recebendo, como instrumento educativo, o retorno das próprias atitudes em vidas passadas. E ao suportarem com resignação, coragem e alegria cristãs, os indivíduos libertam-se e reabilitam-se ante as leis divinas, traduzindo com isso bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 5. O conforto ficou por conta do fim do item 6. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente, na sua existência atual. Mas não escapa nunca as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer,